Plantei um pé de alecrim no fundo do meu quintal, que é pra tirar o que é pranto da gente que me quer mal. As flores alam um perfume, os pássaros cantam na mata. O lírio brota no campo e a saudade me maltrata. Se o seu amor foi embora, E a abandonou, portanto. Pois saibas que o alecrim é bom pra tirar o que é pranto Se a sorte virou Se a sorte virou ninguém Sabe por que é Precisa usar Precisa usar uma figa digna